Olá Guerreiros eu sou o Thiago Francão e seja bem-vindo a mais um vídeo galera hoje estou aqui em uma vila abandonada eu e a Thaís estava ainda atrás de uma lenda que foi nos passado, paramos para tirar informação a mais ou menos uns 15 km daqui do local lá no mercado e a mulher lá do mercado passou para gente esse local ela pegou e falou para gente que tinha uma vila abandonada passou a localização a gente veio aqui e ela falou que todo mundo que morava aqui nessa comunidade pegou e abandonou, porque dizem que a noite aqui é muito assombrado. Ela não sabia nos dizer o que aconteceu aqui, só que todo mundo pegou e abandonou essa vila, porque dizem que é assombrado. Estamos aqui de frente, na, aqui é como se fosse o centro né, Thaís, da é. comunidade. Estamos uma encruzilhada né? É, estamos aqui no, no posto de saúde, tem a, uma escola, eu não sei o que, que possa ser isso aqui. Então, tem um barzinho, bar, Tem a igreja. a igreja ali atrás. Tem as casas lá para baixo, tudo abandonado também, né, Teixe? Sim. Então, a gente vai olhar essa parte aqui hoje, pessoal. Vamos fazer <risos> a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar nos locais. Peço para você deixar muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Vamos começar por aqui? Vamos. Cara, pelo que parece, eu não sei se foi vândalo o que aconteceu aqui, mas tá tudo quebrado, cara. Tá. Olha aqui, que... pessoal, é uma vila rural, tá? Vila rural, pessoal. Vila rural. Nossa, tá muito vento. Desculpa aí, pessoal. Um orelhão. Muitas poucas pessoas conhecem daí, hein? As crianças mais novas aí não sabem o que, que é isso, não. Pra, tá vendo? Vamos sair daqui que tá ventando. Ai, tá caindo esse muro. Pra cá. Vamos daqui, ó. Uma coisa correu ali. Deve ser largado. Que que é? Aqui Tinha a porta, ó. Tinha uma porta, né? Uh -uh. Você disjuntor, Alguma coisa assim, né? É. Tá pega! Cara, que susto, velho. Hum. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais rápido. porque Tem muita, muita coisa pra gente mostrar. Parece aqui a câmera. Olha, tá aqui, Não sei se estou conseguindo filmar lá em cima, galera. Tudo da câmera assim. Não dá pra ver se tem alguma coisa aqui? Tem outra coisa aqui, Thais, tá Bom, muita... As duas portas que, fech que fechou lá daquele cômodo Tinha duas portas fechadas lá? Aham uhum. Vamos ver se a gente consegue entrar nesse daqui agora, Thaís tá Aham uhum. Tá fazendo barulho lá Tá é Algum bicho Ah, tem outra porta aqui Ah, tá vendo? Aqui, ó, tem um.. Aqui tinha alguma pia, algum tanque, alguma coisa. Sim, né? Aqui é o. Era o PS, né? Pronto, o socorro do. É. da vila. Nossa, minha vida. É, infelizmente, ó, ah, o dinheiro do governo nosso parado, né? Então, mas o que será que aconteceu? Então. Por que, que todo mundo abandonou aquilo, Rafael? Então, alguma coisa acontece, né? Alguma explicação. Tem filho que é um sofá. É um sofá. Que deveria ser é, um consultório? É onde estão de de paciente, de atos. Sim. Aqui é, é um consultório. Não tem um, ficha de paciente. Aqui deveria ter alguma pia. Que porque... eu vou abrir. Onde então, o um médico, atendia, dentista, né? Sim. Vamos ver aqui do outro lado. Nossa, de fora parece ser tão pequeno. Né? E ele é mesmo. É não... Olha aqui. Tem mais uma aqui. Aqui eu acho que era outro Sim, isso, cara. O que, que será que é? Sabe hum. o que é que é? Ah, é um quadro aí. É? Um quadro. escola vem... Esse aqui, oh, tá O né? que, que é um... isso? Ah, assim, isso? Olha aqui. um Ah, tem um... O que isso? Será Não sei, cara. Estranho! Nunca vi nada assim. Bom, pronto socorro a gente já viu. É. A gente vai meio olhando meio rápido, pessoal. Porque senão fica um vídeo muito longo, né, Thaís? Isso. isso. Vamos para cá primeiro? A escola ali aparentemente tá, entrou em reforma, né? Porque ó, tem umas lajotas parece que mais novas ali, ó. Ou estava em reforma. É, mas... ou estava em reforma, a gente não sabe. ó Vamos ali no, no muro. Aqui tem um portãozão, lá. Vazando água. Vazando água. Aqui eles não conseguem ver não. Não? Vai filmar daqui, ó. Dá pra ver lá mais velho. Dá pra ver lá, né, ó. Lá era uma escola, pessoal. Vamos tentar ir ali? Vamos. Se tivesse uma torneira aqui nesse negócio, depois eu ia pegar água. Não okay. tem? Não tem. Uhum. a igreja é daqui pessoal parece que ela tá bem pintadinha porque geralmente é, os, pa, os padres ah, como que chamam os católicos ali mas eles têm um nome pessoal que cuida das igrejas eles não deixam é, é, deteriorar mesmo que a igreja não é usada ele sempre mantém para não não vandalizar eu queria saber qual mistério que o povo agora não deve Então. Ó, apesar que isso aqui também tá bem pintadinho. Ixi, tá trancado. Tá pintadinho, mas tá tudo quebrado. Está é, vê tá lá na porta. Nossa, é grande, parece salão de festa, cara. Eu acho que isso aqui era é um salão de festa, tá fechada? Tá, tá, fechado. Nossa, parece salão de festa. Filma de por ali. É, eu filmei ele, ó, parece salão de festa. Será que não tem porta atrás? Não? Vamos ver. Olha uma bota ali. ó oh. Minha. <risos> que é isso? Ah, é banheiro aqui. Põe a câmera ali pra ver. <risos> por aqui. Eita! Tá. Mas trupica, mas nunca! Ainda bem que nunca Pode é. botar perto desse jeito, vai. Eu podia ser cantora. uma música aqui pra nós vamos ver. Não. Não, mas... não, não, não. Só no chuveiro. E ali tem um bar, né? Yes. Tava tá escrito lá na frente. É um botecão, para quem gosta de botecão. você. Eu vou ver lá. Você tá com a lanterna acessa mas não deixa no boteca, fica bravo, então. ciúme. Ah, e um ciúme de você no meio dos bêbados. o ah, medo de te perder sim, sim, sim. pra pinga. Sim, deixa que as meninas Bar do Paulo, Paulão? Podia ser Bar do Thiago. Thiagão? O Paulão. É. abre a porta, tá pau! Trancado, né, abandonado, trancaram e abandonado, né? Por se ele tem uma pinguinha aí? O polão. Nossa, pra quem engrossar a voz? Pra pedir que é homem? Ô polão. Tem, é que o tem um aí, ó. Ah, aqui tem um tanque, uma luminária ali. E um pneu. Uma o quê? Luminária. Luminária? luminária. É. Ah, tem tá uma porta aí, ó. Um cadeado, né? Cara, olha aqui. Tiago, tá tem um monte de coisa lá dentro, não, cara. Olha aqui, a roupa do Paulão tá tudo aqui. O Paulão tá fugando dele. o Paulo aqui. morreu? Nossa! Será que, que o Paulo morreu? Não sei. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Galera, não vai conseguir entrar. Tem geladeira? Tem? Tem. Lindo de passarinho. Vamos dar a volta por lá que tem muito. Passa aqui, ó, então, ó. Será que não dá para passar aqui depois? Vem tá aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vixe, cobra, hein? Meu Deus. Tem certeza? Então vai, sai da frente. Ou não? Não sei o que você tá engrossando a voz. Ô, oh, Paulo. Ah, Paulo. Olha o chinelo do Paulo, Cara, ele. Olha o chinelo do Paulo. esse negócio aqui. Olha aqui. Eu, eu imaginei, sabe o que é isso aqui? Hum. Nossa, olha aqui, velho. Parece mesmo aquela. Pânico na floresta aquelas armadilhas. Que... Que você passa em assim, aqueles arames e vem. Fica na garganta. Ô, oh, Paulo. Paulo. Paulão né mais vivo. Quem escreveu refri aí. Nossa, é uma... tá aqui. Deixa eu filmar aqui, essa casa aqui, mano. Casa do São Paulo. É casa aí, bar, então? Ah, deve ser, tem armário, fogão, tem uma cama. Do... Paulão! Paulão, será que tá vivo aí dentro? Tem um bagulho de fazer barba aqui, ó. Ó, tem um bagulho de fazer barba aqui, ó. Você tá precisando. Nossa, Nossa tá precisando fazer barba? É, cara. galera, ó, parece aquelas tá armadilhas do, do pânico na floresta. Não, Aquele não carinho. Não precisa fingir que você não tá assistindo. Pessoal, comenta aí se vocês preferem o Thiago com ou sem barba. Olha isso aqui. Com certeza sem barba. Coloca aí, sem barba. Nem barba, se é peluche. Nossa. <risos> Tudo trancado. Nossa! Aqui. A cinta do Paulão. Nossa, umas coisas aí. Hein? É. Vamos lá a igreja agora? Vamos lá a igreja. Ai! Pessoal, o incrível disso tudo: o pessoal abandonou tudo, mas tá tudo trancado. Sim. Será que o Paulo morreu e a sombra aqui? Por que pode ser o Paulo? Então, não sei. Porque é o único nome que a gente descobriu que é alguma coisa daqui. O boteco do Paulão é antigo, hein? Agora nós vamos para a igreja. Será que é a igreja católica? Então, eu acho que é, Tiago. E, galera, sem brincadeira, filho. Isso aqui tá tudo abandonado. A mulher falou, não acreditei não, Thaís. Tem umas outras casas para lá também, mas parece que a gente não consegue ir lá, não. né, Tiago? É, na hora que a mulher falou, não acreditei não. Eu achei que era mentira, cara. Então... Você vai a pé até lá? Tá, ah, curtinho, pô A tá com preguiça, gente Cansada Ai. Ó, pé de? Você é pé de abacatão Abacate Sem com leite, vitamina, ó Delícia. Não gosto disso, não Cremoso, só hum. eu acho que a igreja também vai estar fechada Agora eu acho que aquela casa do fundo tá aberta então, a gente viu que ali ó, pra lá, da, pra lá daquela ervinha ali ó, tem um monte de casa lá né Thaís, uhum. é as casas da comunidade, só que nós não, vai, nós não vai conseguir ir lá de a pé, e nós viu, não tem carregador que dá pra ir lá né não. Thaís? Não, bastante. Podia ser um salão da igreja no fundo. Pode ser. Ah, eu acho que era mesmo. Está abandonado? Parece ser bem grande. Acho que é a igreja católica isso aqui. Ó, tá vendo que a grama já tá cortadinha? A única coisa que tá cuidada, O que, que será que aconteceu aqui nessa então, vida? Então, pessoal, se vocês conhecem esse local, algum de vocês aí conhecer, né? Comenta aí, se vocês sabem da história daqui. A igreja tá trancada. Será que tem Tá, tá bonitinha, Thiago tá. Deixa, eu Deixa eu pegar uma janelinha Pra gente não é Perigoso quebrar Se tiver uma folguinha na coisa Eu consigo abrir uh -uh. É Deus me livre Deus, castiga. Como é sabe o que é banheiro? É banheiro é de... Um banheiro. Oi? Ah, tá aberto aí? Falta tá aí. Tem água. Abre aqui pra ver. Aí, ó. Se você quer beber água do banheiro, fica à vontade. Olha o Aí, ó. Ai. Ah. Vem lá na minha mão. Deixa eu aproveitar ela lavar minha mão. Depois que eu lavo a mão, sabe o que eu gosto de fazer? Sai fora. Ó! Que lantra! Ah. Sacana! Ó! Ah. Sacana! Ah. Deixa eu ver, tenta abrir. Ah, hum. isso não vai não. Né? É, Thaís, é isso Vamos aí. Vamos ali né? ver? Vamos. Tem um carro passando lá embaixo. Tem um carro passando lá embaixo. A vontade de parar e perguntar, né? Se você sabe alguma coisa, então, né? Então, vai agora tá longe a vai chegar lá. Ah, quero o um salão de festa mesmo, é, Tiago. Quero o bailão. Ó, quero um salão de festa. Deixa eu ver ali. Vou tirar de um sofá aqui. Olha, Tiago, uma fossa. Aqui é onde vendia as fichas, ó. Porque eu vi que tinha um buraquinho aqui, ó. Legal, hein? Uma vila abandonada. Nós nunca tínhamos visto uma vila abandonada, não, tinha? Nós fomos em colônia. Colônia, né? Agora a vila mesmo, nós nunca foi pessoal. Uhum. Impressionante, cara. É, na hora que a mulher falou, eu achei que era mentira. Eu falei, ah, será, velho? A flor tá tudo abandonada. As casas, tudo. As casas nós não vamos conseguir lá, tá? Eu não. não sei que nós, se nós estivermos indo embora e conseguir ver o carregador, nós entra lá e faz outro vídeo. Sim. Mas pelo menos aqui o centro da... da como que fala isso aqui da, da vila. vila da vila a gente conseguiu ver tá tudo trancado pessoal agora o que aconteceu o único que está aberto é o pronto-socorro pronto-socorro vambora o bar do paulão o é sinistro, né sinistro. Pessoal, vou encerrar por aqui por causa que ali tem muito vento se você gostou deixa muito like se inscreve no canal se você sabe a história aqui dessa vila porque que ela está abandonada Qual é o mistério dela deixa aí nos comentários até a próxima não esquece de comentar Thiago sem barba ou com barba